Meu sonho desde criança sempre foi ter um computador gamer. E finalmente eu fiz 18 anos, estou trabalhando e comprei meu primeiro computador gamer. No meu caso, é um notebook, mas gamer. E por quais motivos eu escolhi o notebook gamer ao invés de um PC? Bom, eu faço faculdade, então mobilidade para mim é muito melhor do que ter um alto desempenho, porque com o preço dele eu poderia muito bem comprar um computador muito mais de desempenho, mas não iria ter portabilidade. Então, por escolha, eu preferi pegar o Lenovo, a da Pera Game 3i, com um Core 5 11300H, uma GTX 1650, um pente de memória de 8GB DDR4, 3200MHz e um NVMe de 512GB. E eu já fiz a atualização dele para ele ter mais um pente de 8 GB e agora contabilizando 16 GB no total. O desempenho do IDAP da Game 3i foi de mau agrado, é, rodando por exemplo o Forza Horizon 5 a 60 quadros por segundo e não, é, esquentando mais como eu jogo no controle, é, não está fazendo tanta diferença. Rodando Fortnite com uma média de 64% por segundo na qualidade alta e sombras de ligada, ele para mim tem um excelente desempenho, ainda mais por a tela 160 hz e eu sabia que a GTX 1650 é, dentro dele não é uma placa tão poderosa comparada às RTX da NVIDIA, porém já entrega um desempenho considerável que eu acho agradável no meu uso. Até porque não, tem computador aí, equipado com um i3 de sétima geração, o diga DDR3, e uma RX 550, então isso para mim é um salto de desempenho enorme. Então me agradou completamente e eu acho que eu paguei um preço justo. Como o notebook em si ele tem uma excelente construção, eu não tenho nada a reclamar. A tela dele é de 60 Hz, porém uma tela muito boa, com ângulos de 180 Dando para visualizar 100% em qualquer direção as cores. E o teclado dele é, tem um espaçamento legal para jogos. O touchpad do Lenovo, ainda pede a Game 3i, não deixa a desejar. Ele, ele é multi-touch. Para um notebook que é focado para jogos, não, ele, ele segura um pouquinho, mas como eu e a maioria dos jogadores vão jogar no mouse, isso não vai implicar tanto... Além de é, ter todas as funções do Windows, de Zoom, pinça e até mesmo trocar de tarefa. Acho que é isso. É meu primeiro vídeo, então fiquei um pouco, tô um pouco envergonhado, mas espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida sobre o Elia para Game 3D, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder. Acho que não vai ter muitos comentários, mas vamos estar tá lá. Muito obrigado pela sua atenção e é isso.